Há muito tempo, em uma pequena cidade, existia um hotel mal-assombrado conhecido como Hotel da Tristeza. Era um lugar sombrio e assustador, onde muitas pessoas desapareciam sem deixar rastro. Dizia-se que o hotel era assombrado por um fantasma vingativo, que matava qualquer pessoa que tentasse passar a noite ali. Mas havia uma mulher corajosa, chamada Elizabeth, que não acreditava em histórias de fantasmas. Ela ouviu falar do desafio de passar uma noite no Hotel da Tristeza e, apesar de todos os avisos, decidiu tentar. Quando ela chegou ao hotel, sentiu imediatamente que havia algo de errado. O ar estava carregado de uma energia sinistra e ela ouvia ruídos estranhos vindo de todos os lados. Mas, mesmo assim, ela se recusou a sair e se instalou em um quarto. A noite foi longa e assustadora para Elizabeth. Ela ouvia ruídos estranhos vindo do corredor, sentia uma presença maligna perto dela e viu sombras se movendo pelos cantos do quarto. Ela estava prestes a desistir e fugir quando, de repente, o fantasma apareceu diante dela. Mas, em vez de ficar com medo, Elizabeth decidiu enfrentar o espírito. Ela se levantou e começou a falar com ele, perguntando por que ele assombrava o hotel. O fantasma começou a contar sua triste história, que incluía uma morte injusta e uma vida cheia de sofrimento. Elizabeth sentiu pena do espírito e decidiu ajudá-lo a encontrar paz. Ela fez uma oração para que o fantasma descansasse em paz, e de repente, ele desapareceu. O hotel nunca mais foi assombrado e Elizabeth tornou-se conhecida como a heroína que desafiou o fantasma e venceu. Desde então, muitas pessoas vêm ao Hotel da Tristeza para ouvir a história da coragem de Elizabeth e celebrar a vitória sobre o medo. Caros espectadores, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar o like e deixar nos comentários seu nome e sua cidade. Assim, nos próximos vídeos, eu posso mandar um abraço especial e agradecer cada um de vocês por ter assistido e apoiado nosso canal. Obrigado por fazerem parte dessa jornada conosco. Até o nosso próximo Contos Reais!